Imagine você dentro de uma igreja e no púlpito um pastor pregando o verdadeiro evangelho de Jesus. Isso mesmo, o pastor fazendo uma exposição coerente e fiel às escrituras. Pare de ficar usando dinheiro para trocar de carro. Faça a obra. Viva com decência. Não é pecado chuchô se ganha um bom salário porque a igreja é grande, mas tem que ter coerência. Pastor andando de Mercedes, a igreja cheia de gente desempregada, sem vergonha. Uma pena que isso parece só estar na imaginação mesmo. Isso porque as pessoas vão cultuar a Deus no ambiente e depara com o pastor fazendo pregações superficiais de autoajuda e triunfalistas. Eu prego prosperidade, eu vou viver na miséria, já sofri muito, eu vivi na miséria. Eu prego prosperidade, meu Deus prospera, os outros não vão me prosperar. Não sejamos hipócritas. E pasmem, as igrejas evangélicas estão cada vez mais inundadas nesse tipos de ensinamentos. E para piorar, existem aqueles pastores que de tanto pregarem esse evangelho materialista, com uma certa frequência, dizem umas coisas em algum momento. Semente, setou uma bênção. Tem muita gente que pode semear mil, não é verdade? Você viu na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, um laudo médico gente curada de coronavírus. E depois se contradizem totalmente. Se alguém disser para você que para você receber o milagre tem que pagar, chama a polícia na hora. Estelionato é crime, porque o é um milagre é de graça. Se algum bandido fica vestido de pastor, falar que você tem que pagar, chama a polícia porque é mentira. É isso que eles fazem está caracterizado como ato de mentir.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 Para despertar aqueles cristãos sinceros que ainda prezam pelas verdades ensinadas por Jesus, reunimos algumas coisas meio incoerente que o poderoso apóstolo Valdemiro Santiago já disse no púlpito de sua igreja. Então, vamos conferir as maiores mentiras já contadas pelo Valdemiro Santiago. Mentir é pecado? Para a Bíblia sim, e não para o Valdemiro Santiago, que em uma de suas ministrações na igreja, mente de forma descarada usando textos da Bíblia. Vamos ver. E olha o que a Bíblia diz, 1 João 3 e 7. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Os filhos de Deus... E os filhos do maligno? Quem é o maligno? O diabo? Uai, não é todo mundo que é filho de Deus, não? Quem acha que todo mundo é filho de Deus? É. E a Bíblia? Verdadeira ou não? Conforme ouvimos, Valdemiro, usando a Bíblia, diz que há os filhos de Deus e os filhos do diabo, e deixa bem claro que a religião ensina que todo mundo é filho de Deus. Veja como a religião anda na contramão. Religião ensina que todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu isso? Mas, como se fosse acometido de perda de memória, em um outro vídeo, ele cai numa contradição tremenda. Vamos conferir. Todo mundo é de Deus. Nunca diga este ou aquele é do capeta do satanás. Não existe... Este ou aquele povo do diabo, não. O diabo não tem povo, não. Sacerdotes cometem erros quando falam assim, ó. Aquele povo ali é do diabo, aquele lá é do satanás, aquele é não sei de quê. Ninguém é do diabo, ninguém é do inferno. Deus chama todos de filhos. Em um momento, Valdemiro concorda com Jesus que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqui Jesus disse para ele, vós sois filhos do vós sois filhos do diabo. Já em outro ele afirma que todos são filhos de Deus e que não existe filhos do diabo. Não existe esse do diabo, o outro é do Satanás, o outro é de não sei quem? Não, não existe. Valdemiro Santiago conta que já sofreu muitos atentados e o que mais ganhou repercussão foi o do homem que invadiu seu culto com o facão na mão e tentou eliminá-lo. Pronto.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 O sangue que ele tá aqui, o sangue dele, ó. O sangue dele tá aqui na camisa, aqui, ó. Eu vou passar agora no manto e vocês vão tocar no manto e vão receber milagres extraordinários. Mas Valdemiro, recuperando do atentado, disse o seguinte. Agora não mandei fazer isso. Eu não mandei fazer. Pergunta pra ele se eu mandei fazer. Ele pediu, ele pediu, ele pediu. E não é que uma mulher cega fulgurada? Sabe disso aí, né? Tem imagem aí. Mas eu não mandei fazer isso. E agora, em quem vamos acreditar? No bispo Jorge Pinheiro, que afirma que Valdemiro pediu para ele fazer isso? Ou no apóstolo, que afirma em não mandar ele fazer isso? Eu não mandei fazer isso. Eu não mandei fazer. Pergunta pra ele se eu mandei fazer. E ele pediu, ele pediu, ele pediu. Agora chegou a vez de ver o Valdemiro aprontando no púlpito uma cena no mínimo estranha, que não faz nenhum sentido ao que ele afirma. Então, ele começa dizendo que é bom ver o diabo de joelho. E ao final, você já sabe o que vai dar. Vamos conferir. É bom ver o diabo de joelho né? derrotado? Diabo de joelho não é botar pessoas que manifestam na igreja de joelho, não. isso é palhaçada Isso é palhaçada, sem ver com isso do pastor, isso é palhaçada Não é botar, porque ali joelho ali está machucando a pessoa Diabo de joelho é o diabo derrotado, confessando que só o Senhor é Deus Isso é o diabo de joelho, é simbólico, é, é, é, é figura Até porque o diabo não tem joelho, é espírito Se tem um som na minha mão, eu não vou tocar em você, você vai se ajoelhar, Satanás eu não vou tocar, e você vai se ajoelhar agora, vai sair da vida dela. Cai de joelhos agora! Agora! Agora! Isso que ele apronta nos púlpitos só dá motivos para o povo que de bobo nada tem caírem de pau em cima dele o acusando de mentiroso. No ano de 2020, o Brasil e o mundo passa pela crise provocado pela grave doença respiratória. E Valdemiro, que é um sujeito bem esperto, aproveitou para lançar a campanha do feijão ungido. E logo sua campanha do feijão já deu resultado e ele, em transmissão via internet, mostrou um caso de um fiel testemunhando que foi curado da tal doença já mencionada. E mais, ele mostrou o exame comprovando que, de fato, o fiel foi mesmo curado. A semente, de acordo com a sua sementeira, né? tem muita gente que pode semear mil, não é verdade? Você viu... Na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, com um laudo médico, gente curada de coronavírus está estado, estado terminal, né, podemos dizer assim, gravíssimo. Enquanto os fiéis se alegravam comprando os feijões ungidos de Valdemiro por mil reais que curava, o Ministério Público Federal o acusou de promover a falsa cura da doença coronga, como a casa caiu. Valdemiro, como se fosse tomado de memória fraca, disse essas outras palavras em seu culto. Eu estava sendo investigado, deputado, sabe? Mas que era supostamente ter mandado alguém parar de tomar remédio, não é isso, doutor? Foi? Eu mandei vocês parar de tomar remédio alguma vez? Eu? Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico para vocês para curar coronavírus? Porque o povo não sabe que eu não mandei. Segundo é? Valdemiro, ele não prometeu dar o feijão para curar o coronga. Agora tem que ter coragem de perguntar isso aí. As pessoas parece um no meio infiltrado. Uhum. Mandou! Mas não é bem isso que ele disse no vídeo da campanha, conforme vamos ver. Só tem um jeito de se vencer.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 E essas foram algumas mentiras já contadas por Valdemiro Santiago. Infelizmente, este artifício maligno, que é usado por muitos homens religiosos, é usado também pelo poderoso Valdemiro, que é mentir. É por isso que a Bíblia é enfática em afirmar que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O diabo usa a mentira como um método de alcançar aprovação e promoção. E esse método ele usou no Jardim do Éden com Eva e é facilmente compreendido quando ele diz, certamente não morrerão, Deus sabe que, no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Então, compreendemos que o diabo é a fonte de toda mentira. Não se engane, a mentira só tem uma origem, o diabo, e por mais que possa demorar, ela tem apenas um destino, prejuízo e decepções. Isso será o resultado daqueles que usam do método de mentir e não o compromisso com a verdade aos seus fiéis. E conforme o livro de Apocalipse 22:15, o destino desses mentirosos é o lago de fogo e a destruição eterna.